Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto de duas carreiras intercalado, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de 16. E aqui no começo, eu tenho que fazer as correntinhas larguinhas, tá? Assim, ok? Porque se você fizer assim, muito junto, a, na parte de baixo, ele vai ficar meio estreito, tá bom? então aqui é só fazer o múltiplo de 16 com as correntinhas larguinhas então aqui para começar uma duas três correntinhas um dois três quatro aqui na quinta correntinha um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto duas correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas eu vou segurar aqui e vou fazer mais três correntinhas e vou fechar um picô tá com um ponto baixíssimo um dois três quatro cinco correntinhas vou pular um 3 4 5 6 aqui na sétima um ponto baixo duas correntes pulo um aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte 2 aqui no seguinte 3 Quatro, cinco e seis pontos altos tá. Agora é só repetir: duas correntinhas, pulo um aqui no seguinte, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Seguro aqui e faço mais três correntinhas, aqui eu vou fechar um picô com um ponto baixíssimo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou pular um dois, três, quatro, cinco, seis, aqui na sétima, um ponto baixo, duas correntinhas: pulo um aqui no seguinte. Um ponto alto aqui no seguinte: 2 e aqui no seguinte, 3 pontos altos. Tá? Então a primeira carreira irá ficar assim. Então a segunda carreira: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Vou virar. Tá? Agora eu vou trabalhar aqui, ó, ok? Vou colocar o picô para baixo, tá? Então, aqui ó, na última correntinha, tá? Eu faço um ponto baixo, ok? Então, aqui, ó, na primeira correntinha, um ponto baixo, um, dois, três, quatro. Cinco, seis, 7 8 9 correntinhas. Um, dois, aqui no terceiro: um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas: aqui no seguinte, um ponto baixo. Então, agora é só repetir: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Vou trabalhar aqui novamente, ó. Eu baixo aqui o picô. Aqui na última correntinha, um ponto baixo. Aqui na primeira correntinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas, tá? Vou dar uma laçada aqui no último ponto um ponto alto então a segunda carreira irá ficar assim agora eu vou repetir a primeira carreira só que eu vou intercalar aqui tá então eu vou começar fazendo uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas vou virar olha só se eu contar daqui pra cá, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, aqui na sexta correntinha, tá? Eu faço aqui um ponto baixo. Normalmente eu conto daqui pra cá, que eu conto menos. Então, é na quarta correntinha, tá? Um, dois, três, aqui na quarta. Fica mais fácil contar daqui pra cá, tá? Aqui duas correntinhas. Vou dar uma laçada vou pular um aqui na correntinha seguinte: um ponto alto aqui na correntinha seguinte, dois aqui no ponto baixo, três aqui no ponto baixo seguinte, quatro. Aqui na correntinha, cinco, aqui na correntinha seguinte, seis, seis pontos altos, tá? Duas correntinhas, pulo um aqui no seguinte, um ponto baixo, aí, eu vou fazer novamente um, dois, três, quatro, cinco correntinhas uma duas três e aqui eu fecho um picô a mesma coisa que eu fiz na primeira carreira tá aqui eu vou repetir um dois três quatro cinco e aqui eu vou fazer novamente tá eu vou pular aqui um dois três quatro cinco aqui na sexta correntinha um ponto baixo duas correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto alto aqui na correntinha seguinte dois aqui no ponto baixo três aqui no ponto baixo quatro aqui na correntinha cinco e aqui na correntinha Seis faço duas correntinhas, pulo um aqui no seguinte, um ponto baixo tá, e vou repetir novamente aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou dar uma laçada e vou contar aqui, ó, daqui pra cá que é mais fácil, tá? Então, aqui de baixo para cima, uma, duas, três, aqui na quarta correntinha. um ponto alto então é assim que eu vou terminar tá vai ficar assim então agora eu vou repetir a segunda carreira tá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 correntinhas vou virar popular vou 12 um, aqui no terceiro ponto alto um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no seguinte um ponto baixo tá um dois três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas então aqui eu vou fazer a mesma coisa coloco o pico para baixo aqui na última correntinha um ponto baixo e aqui na primeira correntinha um ponto baixo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas, pulo 1, um, 2, aqui no terceiro, um ponto baixo, 3 correntinhas, e aqui no seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Então, aqui, vou contar de baixo para cima, que fica mais fácil. Um, dois, aqui na terceira correntinha, um ponto alto. Ok? Então, agora, é só repetir a primeira carreira. Fazendo três correntinhas, viro. Então, aqui, ó, na correntinha, um ponto alto. E aqui na correntinha seguinte mais um ponto alto duas correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas segura aqui faço mais três e fecho um picô com um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco correntinhas então aqui é só contar as correntinhas tá, um, dois, três, quatro, cinco. aqui na sexta correntinha, um ponto baixo, duas correntinhas, pulo um aqui na correntinha seguinte eu faço novamente aqui os pontos altos, tá? Então é só seguir fazendo esta carreira e as demais, então, olha só como fica esse pontinho tá. Então é isso, se vocês gostaram, deixe o meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!